também uma cédula circulada, também com. ainda também em bom estado para coleção. Agora nós temos a de cinco cruzeiros, e essa está aqui no envelope. Vamos tirar ela do envelope para nós ter uma ideia dela. Também é uma cédula circulada, também com boa conservação.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 não tem rasura, sem rasura Aí o pessoal aí vai vendo aí Se tiver, se tiver algum interesse a descrição tá aí embaixo, entra em contato A gente negocia Essa é uma série de 100 Uma série muito boa também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 Aí temos aqui A de Mil Cruzeiro Também Uma célula muito bem conservada É uma célula do índio Muito bem conservada Uma célula muito bonita Pessoal que estiver colecionando aí Que tiver interesse Entra em contato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 só que tiver interesse aí, a descrição está embaixo do vídeo. E nós temos uma célula do Zembuê. é uma célula muito bonita. Aqui nós temos uma outra célula também muito bonita.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 E... e lembrando os amigos aí que tiver interesse de aí entra em contato aqui nós temos agora no meio desse pacote certo? de dois cruzeiros autografados dois cruzeiros autografados série 17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 a é de um cruzeiro a é de dois sem ser autografado então, vou mostrar aqui mais bem essa é a seda de dois cruzeiros e essa não é autografada muito bonita a seda essa tem acho, umas 8 ou 10 delas temos dois cruzeiros autografados série 318 também muito boa bem conservada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 Série 125, também circulada. Série 153, também muito bem conservada. Temos uma outra de 10 cruzeiros, também rara. Autografada. Série 3. Cedro ainda com uma boa aparência para coleção,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 temos uma outra de 10 cruzeiros autografada, com uma série baixa também, 117. Também bem conservada. Temos outra aqui de 1 um cruzeiro também autografada, série 74. Muito bem conservada. Outra nota de um, e 2 cruzeiros, série 7. Muito bem conservada nota pronta para coleção tem uma outra tem umas outras sérias que eu já vou mostrar de uma vez também muito bem conservada então são as várias cédulas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 que é uma célula também bem conservada, sem dobra e com série baixa. aí tá E temos uma célula de de cinco.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 e aqui nós temos mais algumas cedas aqui ó, Que é da, a de um cruzeiro Bom, vamos às outras Vai dar um vídeo aí um pouco longo Porque são bastante cedo Que é a de um cruzeiro Essa aqui é uma de 100 circulada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 aí o pessoal que, que entender aí que tiver coleção entra em contato mais cédula de um cruzeiro cédula de 100 boliviano da bolívia vou tirar ela aqui de dentro vamos olhar nela como é que eu for pessoal é sem boliviano da bolívia Oswaldo Cruz, também é uma cédula muito bonita, conservada, muito conservada, com uma ótima série, série A, muito bonita a célula. bem conservada, pronta para coleção, Agora vamos a uma cedra, que é importante 10 dólares Também uma cedra C3, muito importante ela Hoje ela está ficando rara Temos aqui a de 5 A de 5 dólares A L12 célula importante Tema de 2 Letra F Uma célula muito bonita E tema de 1 um dólar Letra A Uma célula muito bonita Aí o pessoal que tiver interesse A descrição está embaixo do vídeo aí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 também já foi circulada, mas tá conservada. E agora que nós temos uma outra aqui, ó. Ela já foi bem circulada, mas ainda tá inteira. Tipo uma série muito interessante, que é a 49. Né? Dá o pessoal ver no vídeo. Mas ela já foi circulada, mas ainda serve para coleção. Né? O... aqui nós tem uma de dois cruzeiros série 7 muito bonito e bem conservado agora vamos ver se nós tem mais algum. opa nós ainda tem aqui ó uma aqui que é ó, vamos mostrar essa aqui essa aqui é uma série importante esse aqui é importado já de outro país um léo que é muito importante já é o mundo de figura